Essa situação, esse caso chegou para nós dessas crianças desacompanhadas a partir do, é, do encaminhamento das equipes da AVE-SINICEF, do projeto de crianças separadas desacompanhadas. Eles têm uma interlocução com o um abrigo institucional, com, com os espaços de acolhimento institucional daqui do governo do estado de Roraima. E a gente recebeu esse referenciamento sabendo que as crianças teriam como uma das, so, das soluções é, para a situação que elas passam aqui no estado de é como a, a, por meio da interiorização, fazendo o reencontro, fazendo a reunificação familiar com a sua mãe, que está lá no município de Piauzinho, é, estado de Santa Catarina. A interiorização, ela é uma ponte entre a primeira proteção do indivíduo, que seria um lugar seguro para ficar, que é o abrigamento, o acolhimento, até a integração socioeconômica, que seria uma solução mais a médio, longo prazo e duradoura. A gente recebe é, cotidianamente casos de crianças, adolescentes separados, acompanhados, e a solução que vai ser dada, ela é sempre uma solução individualizada, uma solução que é caso a caso, é, dentro do, do escopo, dentro do que é possível por meio da estratégia de interiorização. A gente está falando de articulações de parte de processo, de logística, é, de todos os atendimentos que essas crianças precisam passar para poder se reencontrar com seus familiares e tendo procedimentos adaptados à realidade de cada situação. No caso que a gente está analisando, era fundamental conseguir reunir essa família para garantir a proteção dessas crianças que estavam abrigadas na rede de assistência social no abrigo local. Apesar delas né, estarem em um ambiente que, é, que elas estão sendo acolhidas, que elas estão sendo cuidadas, que o Estado está protegendo. É, não é a, a casa, não é o lar delas, né? elas, elas sentem falta da família, elas perguntam, elas ficam ansiosas por reencontrar né, os familiares. E quando isso acontece, para nós assim é uma vitória, né? a gente fica muito feliz. É o, o, o nosso objetivo maior, o, a, a, o acolhimento institucional, ele é provisório, ele é temporário. Fue una emoción grande porque después de tanto tiempo, casi cuatro años sin verla, es algo que que no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Pero fue muy emocionante y y muy gratificante tener a mis hijas aquí a mi lado. Gracias a ustedes, está aquí mis hijas.